Andrew, quais são as pranchas que você usa no dia a dia e também em competição? Fala galera True Surf, aqui é o Andrew. E no episódio de hoje, um free surf para responder a pergunta de alguns assinantes aqui do nosso canal. Então eu resolvi apanhar algumas pranchas do meu kiver e fazer esse free surf em Giland, na Indonésia. Esse pico irado do True Surf, com a surfista Molly. Confiram! Obrigado a você que ficou até o final e assistiu o nosso vídeo de hoje. Se você não quer perder nenhum episódio aqui do nosso canal, vai aqui embaixo e liga o sininho das notificações. Aloha e vamos pro surf! <risos>